e pode nem ser um caderno, é um aplicativo, declaro que conheço as exigências e estou é, afirmando, sob as penas da lei, que estou cumprindo. E acabou, pô. Entregou, valeu, o Estado, ok, meu irmão. 100% das pessoas, eu acredito. O um né, que, que falhar, a é que eu vou punir. Então, ele abre, vai funcionar. E aí o Estado vem depois atrás, no tempo dele, com a, com a lentidão de carga do manco dele e tal, a gente dá checa. Cumpriu mesmo, está falando a verdade? Parabéns, cidadão, vai-se embora. E a maioria esmagadora está cumprindo. Mas não, eu trato o trato sério, que é a maioria, como se fosse o, lesa, o, o, o fraudador. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa um carimbo uma uma dificuldade para eu uma máfia facilidade. do cartel, né a máfia do papel é do, do papel do, do a máfia é do cartório quer é? Do, é, do cartório, cartório é, um, é é ma... mas, do, mas é do cartel mesmo acaba sendo né é é, é. Ah, o cartel de cartório de cartórios, cartórios.